Ah, opa! Tudo bom com vocês? Nesse vídeo de hoje a gente vai acompanhar a dica e um pouco da rotina do Sr. Izexon Moreira. Ele, que é um agricultor lá de Goiás, vai estar tá mostrando pra gente um pouco do seu local e as tecas que ele usa. Vamos acompanhar ele agora. Mas antes disso, deixamos alguns recados. Lembre-se sempre que a adubação é feita de acordo com a análise de solo. E que recomenda-se, na maioria dos casos, que as manivas sejam plantadas na horizontal para ter um melhor acesso com o adubo e um melhor crescimento das raízes. Mas há a teca de plantar elas inclinadas na vertical, principalmente para locais com má drenagem de água e camalhões. Seguindo essas dicas, a gente vai dar prosseguimento à dica do Sr. Izekson. Bem, me chamo Izekson Moreira Sabate, moro na fazenda São Pedro, município de Guarani de Goiás. Hoje vamos falar um pouco da cultura da mandioca. A minha mandioca aqui está com já com 11 meses, entramos numa seca grande aí, já estamos com 4 meses de seca e aí e fiz um adubamento dela. Não, primeiro eu vou falar do, do plantio. Eu pranto com a maniva em pé, 20 centímetros de maniva, né? Enterro só a metade e fiz um adubamento dela com adubo 20/0/20 e pretendo fazer outro agora no início da chuva e tô recebendo o acompanhamento da manejo bem do técnico nicolas da manejo bem e é isso aí aí mais na frente a gente faz outro vídeo aí e mostra para vocês fui isso. muito bacana a gente entender um pouco da rotina dos seus dos produtores de Goiás na nós agradecemos por você ter assistido esse vídeo e sempre que tiver alguma dúvida ou quiser descobrir alguma coisa que está estranha na sua lavoura ou quiser mesmo conversar, seja, tenha, você tem sempre à disposição o seu técnico da Manejo Bem através do aplicativo Maneje Chat. Não deixe de contactar ele, pois ele é uma grande ajuda para você produzir mais e gastar menos aí na sua propriedade rural. No mais é isso. Tchau, obrigado!